Olá, tudo bem? Eu sou a Dani e a minha missão é levar até você o conhecimento milenar do yoga para a sua vida prática, sem abrir mão da integridade e do respeito. Eu sou professora de yoga e de meditação e também criadora desse projeto lindo, dessa comunidade Arte de Mudar seja sempre muito bem vindo ao canal hoje eu vou te contar porque a maioria das pessoas bem-sucedidas meditam de manhã quando eu comecei no caminho do autoconhecimento todos os meus professores os escritores favoritos e as pessoas que eu mais admirava todas exatamente todas meditavam de manhã e eu descobri o porquê eu vou te contar todos os benefícios no final desse vídeo então, eu te convido a ficar comigo e já aproveita para deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e é relevante para outras pessoas e assim ele divulga mais. Aí ah, claro, você também ajuda a espalhar uma mensagem positiva. Porque vamos combinar, né? De mensagem negativa o mundo já está cheio. Então, vamos fazer o contrário. Vamos entregar mensagens de valor que realmente mudem, positivamente as pessoas. Eu vou pedir ainda para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para se tornar um guerreiro e uma guerreira do Arte de Mudar e receber todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão. Mas Dani, afinal, o que significa meditar? Olha, de maneira bem resumida, é uma reconciliação entre a nossa paz de espírito e as nossas ambições. É o famoso estar em paz com você mesmo e não querer guerra com ninguém. Por isso, as grandes personalidades como Nelson Mandela, Oprah, Gisele Bündchen e tantas outras pessoas bem-sucedidas e influentes meditam. Eles meditam para estar mais presentes, mais vivos nas atividades diárias, para estimular a capacidade de criatividade, concentração, que é o que vai nos ajudar a resolver os problemas e os conflitos de maneira racional e com calma. Quantas vezes nós nos irritamos com coisas ridículas da vida, como uma lentidão no trânsito, um elevador que fecha a porta na nossa cara, ou então uma manchinha de nada na roupa. Coisas totalmente insignificantes que não vão fazer diferença na nossa existência. A meditação vem para ensinar a diferença das coisas importantes e das coisas insignificantes. Fica comigo até o final que eu vou te contar os milagres que a meditação matutina pode causar aí na sua vida. Ah. E se você ainda não deixou o like, o momento é agora. Bem, a meditação da manhã, especificamente, é o que vai estimular a nossa capacidade de concentração durante o dia. E vai nos ajudar a resolver aquela dívida no banco, aquela reunião com o seu chefe, ou então aquela conversa que você está adiando há tempos, aquela conversa difícil com o seu marido e com a sua esposa. Mas você vai fazer tudo isso de maneira educada, sem gritos, sem choro, sem mimimi, usando a sabedoria e a consciência, com aquela sensação, sabe, de Nossa! Como eu fui madura agora! Portanto, a meditação é treinar a mente, é ser capaz de entrar em um estado que nos permite ver e observar os nossos pensamentos, sem permanecer apegados aos nossos egos. Meditar pela manhã é útil para nos ensinar a viver no momento presente, a tomar decisões assertivas. Se você ainda não sabe meditar, pois eu vou te contar uma novidade. Aqui no YouTube e lá no Instagram, arroba Arte de Mudar, toda segunda-feira, ao meio-dia, eu dou aulas gratuitamente. Eu pego na tua mão e ensino... Como começar a transformar a sua vida? O link para você se inscrever nestas aulas está aqui embaixo na descrição. Aqui no canal ainda tem uma playlist cheia de meditações guiadas e gratuitas para você começar a praticar depois desse vídeo. E para finalizar, eu separei oito benefícios principais de meditar de manhã. Melhora a respiração. Sensação de leveza e bem-estar. Clareza de pensamentos. Sentimento de gratidão. Mais saúde para o seu corpo e para a sua mente. Ai, o silêncio, porque a maioria das pessoas estão dormindo. Mais energia e vitalidade para começar o dia bem, motivado. Mais conexão com a nossa alma e com o nosso ser interior. Eu tenho certeza que se você se propor a meditar por pelo menos 21 dias, você vai ver mudanças drásticas na sua vida. Somente os guerreiros meditam pela manhã. Então eu desafio você a começar. E se você for um guerreiro ou uma guerreira de verdade, daqueles potentes, você escreve aqui embaixo para mim nos comentários. Hashtag guerreiro. E se você gostou, compartilha esse vídeo com um amigo que quer começar a meditar, mas está adiando há tempos. Eu sou a Dani Mangini e eu fico por aqui. Namastê.